Olá pessoal, estamos aqui de saída, Para onde Cássia que nós vamos? Furnas É, nós vamos lá pra Lagoa de Furnas, vamos tentar, tentar pegar uns peixinhos As crianças já estão ali, vai lá Elisa, no seu cantinho As crianças já estão ali, aqui tá o Miguel, Helena Ó, olha as erradas que tem ali, tem panela, tem comida, tem roupa, tem colchão Tem tudo que vocês imaginarem, chinelo, bota Hum. Ó, e a já está aqui. Estou Ó. aqui então. Cícero está ali. Mostra eu aqui, Dani. Vamos lá? Olha lá a galerinha ali no fundo. Então, tá tchau, Eliana. Tchau. Partiu o Furnas. Na verdade, não é tchau, é tá oi. pendrive, deixa eu colocar aqui Coloca, estou levando em pendrive Estamos gravando aqui Passeando na cidade de Conceição da Aparecida Não só passeando, mas para resolver uns problemas que eu tenho também aqui Tá bom? Então eu vou continuar gravando Para vocês verem um pouquinho da cidade Vou lá pelo centro, Cássio? Ela. Aí é de baixo é da prefeitura É, então não vi a hora, Aí que eu fiz o teste, ó, Nessa subida que eu fiz o teste Foi? Foi? Passou Passei. O ônibus o pessoal subia aqui na terceira Aí de repente ele pedia a segunda Não dava tempo mais de colocar Aí eu vim Aí eu descia Aí eu vim, parei o, o, o, o ônibus Devagarzinho, não deixei ele parar de tudo Aí eu coloquei na segunda Que tem força, daí subi essa farmácia era antiga. Uma farmácia bem a estilosa, né? Também. Aqueles móveis todos de madeira, tudo, infelizmente. Eu preciso, cara. Eu tudo. Não precisa ser, cara. Não tem tudo. vai fazer no cartório ou vai fazer no escritório? Então, ele que vai ver pra mim. Eu acho que ele vai fazer no escritório com alguém. É, eu acho que é o certo. É, geralmente naquele escritório que... A porta da casa E até onde eu saiba Ninguém mexe não ah. O senhor Levir está torrando café ainda, cássio Ali é o senhor Levy, né? É, acho que não está torrando mais não, não, mais não, bebê tá assim. bem O senhor Levir que, que a que não com não conhece com ele. Ah, não conhece, acho que não conhece, não, conhece, né? não conhece É um senhorzinho muito simpático Que torra café aqui na cidade Tem no canal, cássio Braço machucado já ó. Eu tenho uma misericórdia tão grande gente Deixa eu sair da frenteira pra ele não bater aí, sem querer Coitado né Digno de misericórdia né Mas tá bom Toda cidade pequena tem, tá tem Cidade uma... grande também tem é. a gente não... Ó, pessoal Eu vou contar uma é coisa pra vocês coisa. Eu tava saindo aqui um dia com a minha esposa indo embora Um cidadão entrou aqui hum. à minha esquerda Entrando na cidade e Aí eu vi uma fumaça saindo do capu Aí eu avisei pra ele de longe, ele entendeu, ainda bem que ele entendeu Já peguei o meu extintor, naquele tempo na eu carregava o extintor no carro Falei, abre o capu, abre o capu Quando ele abriu o capu, já fui com o extintor assim, ó Pra descarregar Aí eu vi que, que tinha um fio pegando fogo Aí nós conseguimos apagar sem usar o extintor Aí ele falou assim, mas moço, como que você viu? Eu falei, eu nunca vi capu pegando, saindo fumaça, senhor Tá na cara tá pegando fogo alguma uma coisa aqui Aí é, ficou... foi o que ocorreu com a gente, né? Filho? Foi nós sofremos uma experiência só que né? quando o nosso foi a Brasília, então é. nós não viu fogo lá atrás, né? É, tava Saindo pelo, pela lateral, pela lateral respiro, né? é Vim, aquela assim que tem atrás. Aí o um senhor avisou, tava pegando fogo, mas o desespero é grande, mas uma espécie pequena, desespero é grande, nós, nós, nós o desespero o é grande longe de casa, A Brasília pegou fogo. Sorte que Deus coloca os anjos certinho. Naquele tempo tinha saído o Honda Civic, era um Honda Civic que o rapaz tinha. Então só nem que tinha dinheiro, que tinha Honda Civic. Podia comprar, era o carro do ano. Aí ele pegou minha, minha esposa, meus filhos, levou na minha cidade, bem longe, né, velho? Nós tava Sim. bem longe. Levou em casa. É. E você ficou lá, cuidando fiquei, da. fiquei lá, cuidando do carro e esperando e uma esperando ajuda. Socorro. Aí Deus abençoou que um o amigo nosso foi lá na nossa cidade lá na, no lugar que eu tava nos buscar pegou um cambão né na época podia usar cambão né? não já não tá podendo mais não. o cambão já era proibido ele levou o quê ele levou um cambão mas não podia tanto que a polícia rodoviária parou nós ele contou a situação ele falou então eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma oportunidade para vocês que eu tô vendo em sessão de família volta aqui na mesma pista ali na frente tem uma direita pega e vai sair em tal lugar e assim Pode ir agora, nós estamos na região do café, pessoal Então, tudo que vocês estão vendo, vendo aí A maior parte é café Não é tudo café Mas a maior parte é café Agora nós estamos indo numa represa Uma represa não, Não é uma represa não aí É represa, né? Não, nós estamos saindo da cidade É sentindo carmo Saindo da cidade velho. É o carmo ah. O carmo é a esquerda lá fora da cidade Ah tá, aqui nós estamos na vicinal ainda Tá dentro da pista não? Bom pessoal, nós estamos agora chegando no lugar aqui Eu tô vendo uma placa Restaurante prainha, pousada não sei das quantas Vamos entrar aqui agora pra gente Conhecer o lugar lá Bom. Olha Agora aqui é muito bonito. Nós estamos na beira da famosa represa de Furnas. Ai, já tem um ali deitado numa rede, sério? Que delícia. E a água subiu bem, hein? Eu já pesquei 10 peixes. Ele um. Ah, tá vendendo aqui, Madalena. Dá pra comprar e fazer uma casinha bem chique. É. Aqui Lugarzinho tão bonitinho 300 quilômetros, parece, acho de água. Acho que abrange, não sei se é 32 ou 32. 24, acho que 24 cidades, né? Nossa, 24 cidades cidade. turísticas, parece que Eu é lá? Não. está andando Tem até um palio parado lá, viu? Eu vi um palho lá parado Aí vai sair lá do outro lado da represa Mas tem que eu parar o carro aqui e nós ir aqui O Donaia vai lá Não, ali pode ir, não. ali ninguém pode proibir nós de passar não, gente Isso aqui, ó Car Sim, mas não tem como descer Lava lá Calma bem, então, vamos vamos conhecer o lugar vai descer lá, né? É, o Daniel vai ter que andar lá Vamos conhecer o lugar, velho, nós estamos andando até meu feio, bairro Cabaçal, não gostei nem um pouco aí que lugar bonito, já foi pra cá já? não, ah, tem que conhecer os lugares quando vocês estão andando só que lá a vantagem aí a ponta da água aí que bonita É só que lá tem uma sombrinha pra separar o carro que não tem vou andar um pouquinho mais tem alguém pescando aí? Madalena agora junto com a minha filha, o pessoal vai fazer uma comida para gente para gente aqui. E a Madalena tá ajeitando ali, ó, a cozinha. Só que vocês têm que tomar cuidado com a rua aí do lado. Os netos aqui, ó. Só que depois não é um beira da água, porque aqui não tem condição da beira da água. Nós estamos parados Na frente de uma fazenda E eu ia falar com o um rapaz lá Se ele não deixava a gente Descer até a beira da água Mas como é muito longe Ele não consegue entender O que eu estou querendo dizer daqui Aí para evitar algum problema Então eu vou ficar aqui fora mesmo Depois eu saio daqui E vou para um lugar onde tem uma beirada de água que a gente possa ficar mais à vontade. E aqui aquela parte que eu estou mostrando é da represa de Furnas. E agora eu vou mostrar aqui onde é que nós estamos parados. Eu vou devagar aqui, ó. Nós estamos parados aqui, ó. Na beira de uma estradinha de terra. A van tá ali. Então tá o pessoal tudo ali preparando o um almoço para a gente poder almoçar. Trouxemos os netos passear um pouco. Porque eles gostam, eu também gosto, e a mãe também gosta, e a avó, a família toda, né? Estamos aqui, gente. O almoço já está pronto. Aqui o, é, o feijão. Hum, o arroz. É. Deixa eu o arroz, a salada. E uma, um pedaço de torta que eu comprei. Ali, ó, também. Aqui, ó. As duas aqui. Um pedaço de torta. E esse aqui vai ser o nosso almoço. E a criançada tá com? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok, sete. Ai, eu não Uma, duas, três. E os pratinhos, ó. Os pratinhos, copos. Dani. Uma, duas, três. Pega dentro do cooler. E aí, pessoal, tá gostosa a comida? Meus netos aqui, comendo junto com o vovô e a vovó, comida é feita no motorhome e eles são os primeiros a ter o prazer de viajar com a gente. Estamos aqui do lado da Represa de Furnas. Lá no fundo, lá é que tem a represa, não dá para mostrar pelo celular, mas é ali. Nós vamos passear, levar eles para espalhar um pouco a mente, que precisa. Não é porque é criança que não, que não precisa, é porque precisa. Tá gostoso, Miguel? Tá? Aqui lá é o Miguel, ó. Esse aqui é meu prato. Cadê seu prato, Cássia? Aqui. Prato da Cássia. Aqui tá a Cássia, a mãe das crianças. Ai, cara. caindo. Então tá bom, deixa eu só desligar para eu poder almoçar também Pai? Só vamos almoçar? A mãe que fiz É a mãe, a mãe que fizemos, viu? Vocês <risos> uhum. não falam não? Vocês só comem? O pai já filmou Tá gostoso aí? Agora gente, nós vamos procurar um outro lugarzinho, Já nós já almoçamos e esse passarinho que eu tenho aqui, ele veio de graça na compra do carro. É. Já tomamos um café, agora vem no um no... tempo bom de frio aí pra nós e vamos aproveitar o tempo que tá quente. Eu vou ali na frente que um rapaz falou que tem um lugarzinho mais fácil de ficar. Então tudo vai bem Fala mais alto A Madalena que mandou falar mais alto falou, Fala mais alto Fala mais alto agora, agora ficou bom Eu tava falando muito baixo é Olha só A lagoa É para por aqui pra me conhecer, gente. Eu não sei o lugar que eu tô aqui não, mas eu vou conhecer. Entrada proibida. Não, não pode parar o veículo sobre a grama, Madalena. Mas pode encostar aqui. Não, ali, ó. Ali não pode ir. Nossa, você tá brincando que pode entrar aqui. Não, nós não podemos botar o carro na grama aí Mas nós podemos pisar lá. Pode. Com um carro, lá na grama. Lá. Bom, chegamos no lugar aqui, vamos dar uma Deixa paradinha.